Ei, hey, me chamo, não vou falar o nome dela, não escolher a pessoa, tenho 23 anos, como faço para encontrar a carreira certa? E quero saber se a Numerologia tem como me ajudar nisso. Bom, a Numerologia tem sim como te ajudar, tá? mas vamos por partes, porque isso é um assunto que envolve várias questões, né? não é tão simples quanto parece. A verdade é que todo mundo diz que é importante encontrar é, um emprego ou desenvolver. Uma carreira naquilo que você seja bom, mas ninguém te diz como fazer isso. né? E a numerologia com certeza pode sim te ajudar a encontrar a carreira mais adequada e além disso vai te orientar sobre como se desenvolver nela, né? como ser bem sucedida nessa carreira é, que você escolher É óbvio né, que para isso você tem que ter o seu estudo numerológico pessoal para entender a sua personalidade. Né? Isso é fato. Qualquer coisa que você queira fazer na vida, antes você tem que entender é, a sua personalidade. Né? De qualquer jeito, é importante que você saiba que apesar de termos alguns dons naturais que nos favorecem em desenvolver certas atividades, certas é, habilidades, né? É, habilidades são aprendidas e podem ser aprendidas conforme aquilo que você quiser fazer. Né? Então você não está destinado a seguir uma carreira, nem tem que fazer algo específico para ser bem sucedida na sua vida ou na sua carreira. Tá? Ter sucesso em uma carreira, qualquer que seja ela, nada mais é do que se tornar realmente boa naquilo que você escolheu fazer. Né? E por mais hábil, que você seja em qualquer coisa, seja um bom profissional, na maioria das vezes, leva décadas de estudo e prática, principalmente. Né? Então entenda que apesar das habilidades naturais que você possua, a maior parte das habilidades que garantirão o seu sucesso profissional, elas serão construídas, elas não serão descobertas. Né? Como dizem, se conselho fosse bom, ninguém dava de graça, vendia. O primeiro conselho que eu te dou... Para escolher uma carreira de sucesso é nunca mais se perguntar no que eu sou bom, né? ou no seu caso, no que eu sou boa. Porque isso limita completamente as suas opções. Né? Então, a partir de agora, se pergunte no que você poder, pode se tornar bom ou boa. né? No que você pode ser bom. É realmente difícil prever no que você será bom, com antecedência. Né? Principalmente se você quiser fazer isso seguindo apenas seus instintos. Aí. Os testes de carreira também nem sempre funcionam. Tá, eu já cansei de ver pessoas totalmente frustradas com suas carreiras, apesar de terem escolhido suas carreiras a partir de testes vocacionais. Né? Então perceba que as suas chances de se destacar em um trabalho ou em uma carreira vão depender da sua capacidade de se adaptar a ele. Né? O ajuste pessoal, vamos dizer assim, é muito mais importante do que ter as habilidades. né Porque, como eu disse, agora há pouco a habilidade se aprende. né Já a adaptação vai depender da sua personalidade, do seu gênio, de como como o seu temperamento funciona, né? A maioria das pessoas pensa que o mais importante é ter habilidade. Elas estão erradas, né? A capacidade de se adaptar às necessidades da carreira, não somente a sua satisfação no trabalho, como também determina como você vai se desenvolver nela, né? Então ter sucesso profissional, ser bem-sucedido em uma carreira, vai depender muito é, de como você escolhe essa carreira, né? É, eu vejo as pessoas escolhendo pela moda, por aquilo que está em alta, por aquilo que dá dinheiro. E é aí que a numerologia pode fazer toda a diferença na escolha de uma carreira bem sucedida ou não. Né? A numerologia vai ajudar você a investigar as suas opções, é, aprender mais antes de experimentar. E eu sempre digo que a vida é estrategicamente calculável. Né? E a escolha de uma carreira não é exceção. Uma carreira hoje é deve ser estrategicamente escolhida, né? Se você quer ser bem-sucedido e viver bem, você tem que ser um estrategista ou uma estrategista, né? Uma carreira bem-sucedida começa minimizando custos e opções. Então, para saber se a carreira que você está escolhendo, que você pretende escolher, vai trazer um retorno no futuro, comece pensando, obviamente, qual é o retorno que você procura, né? É um retorno financeiro? É reconhecimento? É fama? É comodidade? É estabilidade? É a melhor escolha? de carreira não é aquela que te dá dinheiro, a melhor escolha de carreira é a escolha que te faz feliz, né? e que satisfaz o seu ego principalmente, né? e que na maioria das vezes não está associada ao prazer de se fazer o que gosta. Tá? É, este é o maior incentivo para continuar o seu aperfeiçoamento, se atualizando e estudando, né? satisfazer o seu ego. O profissional que tem reconhecimento e retorno financeiro é aquele que consegue enxergar novas oportunidades e se destacar demais, né, mas o profissional que sente que é realizado na sua carreira, independentemente do retorno financeiro e do reconhecimento, é aquele que se sente realizado como pessoa em suas necessidades pessoais. Então, como escolher, né, escolha aquela carreira que eu me identifico ou aquela que vai me trazer maior retorno financeiro, aquela que vai me trazer mais dinheiro, né. A resposta não é simples. Né? Você tem que analisar qual o padrão de vida que você deseja levar. Né? Você quer uma vida simples ou uma vida luxuosa? Você quer uma vida mais pacata, mais livre ou uma vida mais intensa? Várias questões aí devem ser é, consideradas nessa situação. Né? O que é importante para você, para a sua realização pessoal, é o que você deve mais considerar. Porque no final... A carreira é só uma parte da sua realização pessoal, né? apesar de ser uma das partes mais importantes. Né? E se eu tomar a decisão errada? É como fica. Né? Errar é natural. Mas entenda que quando se trata de escolher uma carreira, principalmente hoje em dia, tudo muda muito rápido. Né? Nenhuma escolha definitiva. E optar por uma profissão agora não significa que ela vai fazer parte da sua realidade pelo resto da sua vida. Né? É... O importante é não pensar e essa vai ser a única e a última decisão que você vai tomar. Né? Pessoas mudam de opinião e principalmente de ideia o tempo todo. E além disso, as tendências mudam, os interesses mudam com a idade, com o tempo, com a necessidade do momento. Né? O importante é identificar a profissão ou a carreira certa. É, eu acredito que o importante é descobrir o que você planeja, qual a sua estratégia de vida, qual o seu propósito de vida. Né? A vida está em constante mudança. E aquela carreira que você gosta hoje, porque acha promissora, pode ser uma péssima opção daqui a 5, 10 anos, quem sabe. né? Pode nem existir mais, ou pode estar tão saturada que não vai satisfazer mais as suas necessidades pessoais. Né? Então a sua escolha deve ser estratégica e muito bem planejada. A melhor carreira ou a carreira certa a ser escolhida é aquela em que você vai encontrar os seus valores essenciais, que você se identifica. Eles, né? Que alimente o seu propósito, que apresente possibilidades não só de um crescimento profissional, mas principalmente que se encaixe aí, é, no seu crescimento pessoal, né? Tudo isso o seu estudo numerológico vai te mostrar, sem dúvida, né? Então, respondendo a sua pergunta, como encontrar a carreira certa e se a número hoje vai te ajudar nisso, eu não diria que a número hoje vai te ajudar a encontrar a carreira certa, eu diria mais que ela vai fazer vai te ajudar a a identificar oportunidades né, e a se manter na carreira ideal em cada momento da sua vida.